Olá, educadores, bem-vindos ao tema 3, o último tema da unidade 1, que é pesquisa. O tema 3, a pesquisa para a sociedade. Olha só, a gente já começou a trabalhar com textos, nós discutimos sobre fontes de informação, e nesse tema em si, você vai ter que fomentar no aluno, né? Já a, a compreensão de que a pesquisa, ela não somente é feita para fins científicos. O aluno tem muito essa, essa ideia. A ah, pesquisa ocorre para fins científicos. Não. A pesquisa pode ocorrer na escola para ajudar a comunidade escolar, por exemplo. A pesquisa na minha área, por exemplo, da ciência da informação, que é a pesquisa da, da área das ciências sociais, ela serve para ajudar a sociedade, para contribuir com a sociedade. Então tem que ter muito cuidado com essa questão. A pesquisa não é somente científica. A gente liga muita pesquisa na escola a feira de ciências, mas a gente pode ter, por exemplo, um sarau literário na escola e precisa, para esse sarau literário, de uma o quê? pesquisa científica. Então eles têm que compreender a importância desse tipo de pesquisa. Então nós temos tarefas onde vocês vão trabalhar, né, primeiramente com a imagem, né, e fazendo um, uma comparação para o que é uma pesquisa na sociedade. Né? E aí tem uma tarefa que é muito bacana, que é o desenvolvimento, é, onde o aluno vai ter que buscar, no caso, né, desenvolver uma pesquisa sobre pesquisas desenvolvidas na escola. Matheus, como assim? O aluno vai ter que pesquisar de forma individual, né, é o Conectando Ideias, onde ele busca de formativas de informações, o que, é que a escola tem de pesquisa? Ah, a escola tem a feira de ciências, tá? Quem é o professor ou os professores responsáveis? Fulano Beltrano Ciclano, tá? Ok. Quantos alunos geralmente são inscritos? A ah, x alunos, tá? Quando foi a última participação? A ah, Vamos trabalhar com olimpíada de língua portuguesa, tá? Quem é o professor? É fulano, fulana, tá? Quantos alunos foram inscritos da última vez? Ah, foram inscritos 20 alunos, de um universo de 300, 400 alunos. Tá, quando foi uma participação? Agora, em 2022. E trabalhar com isso. Na nossa escola, por exemplo, a gente fez esse levantamento. E aí, nós temos uma outra questão, que a gente trabalha, além de, de, desse trabalho de buscar quais são as Olimpíadas, se a escola teve algum prêmio. Por exemplo, aqui nós, nós trabalhamos juntos, junto com a professora de Educação Física e ela participou do vivo demodei, né? que eles é, trabalharam, se não me engano, foi a polinização né, de abelhas sem ferrão, né? através da, da, da mel poli, mel policultura. Não vou mentir me que eu não decorei o nome, que o nome é um pouco complexo. E nós ganhamos uma placa, está na, na frente da escola, e nós também ganhamos um reconhecimento. Trabalhamos agora com a OBA, um professor de Física, Olimpíada Brasileira de Astronomia, os alunos receberam certificados e medalhas. Eu trabalhei com os meus alunos, né, que eu trabalho também com audiovisual, com a questão do livro didático, né, que foi uma campanha da Seduc, daqui de Sergipe e os alunos ficaram, se não me engano, foi em terceiro lugar. E eles ganharam menção honrosa, medalhas, e aí se vai. Né, porque foi, foi júri popular, quem tinha mais voto na internet é, conseguia o primeiro lugar, e aí se vai. E o trabalho era falando sobre sobre o livro didático, a importância de se conservar o livro didático. E aí eles fizeram um trap, estilo um trapping, né? e desenvolveram esse trabalho. Então é bacana isso, né? porque os alunos eles usam a própria cultura, o conhecimento local, desenvolve, manda para a SEDUC, manda um trabalho desse, esse trabalho é reconhecido. Como a gente já teve o LATEDUCOM, que é o Laboratório de Tecnologias em Educomunicação, que a gente já foi notícia, a gente já publicou capítulo de livro, então, assim, será que sua escola também tem isso? Né? Você, professor ou bibliotecário escolar, você, o aluno consegue saber dessas informações? Ele identifica essas informações na escola? Então, ele tem que se empoderar do que a escola oferece. Justamente para quê? Para quando tiver uma ação científica, o aluno utilizar todo o conhecimento adquirido no curso nesta ação, aprimorando o conhecimento do aluno. O aluno não fica, então, mais preso à questão das provas... É, objetivas. O aluno agora pode desenvolver ações, pesquisa, resumos, banners. Aqui nós tivemos um aluno que trabalha com fotografia que desenvolveu um banner, apresentou no Cienart, que eu já falei que é a feira de ciências e artes da Universidade Federal do Sergipe e foi reconhecido, porque ele trabalha com fotografia, tá? Então fomenta isso na sua escola. Aí tem um texto falando sobre a pesquisa científica para a sociedade, tá certo então você manda o aluno ler e ele vai refletir e tem as questões que falam que abordam de forma interpretativa né a respeito desse texto e ao final uma parte chamada desvendando a curiosidade que são pequenas curiosidades pequenos textos onde você pode debater estimular o debate do grupo ou, ou o debate individual né entre você e aluno ou entre toda a sala de uma vez só né foi assim foi assim que aconteceu o, o texto ele fala é, como funcionam as vacinas. E aí eu comecei a falar sobre as vacinas. E aí um aluno interviu, outro aluno veio, interviu. Cada um falou uma parte e todo mundo se complementou. Foi muito bacana essa aula que a gente desenvolveu, tá certo? Lembrando que esses vídeos é para eu relatar um pouco da minha experiência com cada tema. E para que você tenha mais ideias. Lembrando que é, no seu material do educador tem um vídeo. Todo, todo tema tem um vídeo e um... Material escrito, tá? Para que você possa ler e repassar para os alunos, ou se você não quiser repassar, você possa se empoderar. A gente se encontra na unidade 02, que a gente vai falar sobre rotina de estudos. Até mais!